Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui com James. Yeah. De novo, né, James? É. E hoje a gente está aqui gravando um desafio muito épico, né? Que a gente estava planejando também. A gente está planejando para pra trazer entretenimento para vocês. E hoje a gente está com... Não escolha a cadeira. Não escolha a cadeira a tenda errada, tá, gente? Porque atrás da cadeira vai ter uma coisa ruim e uma coisa... É. boa não né só vai ter só vai é, ter é só, é só sabão né porque vai ter coisa ruim né porque é só o sabão mas a gente já tá preparado para tudo para molhar a gente tá preparado para molhar né? então antes de deixa tudo like, se inscreve no canal ative o no mercado e se você quiser assistir e se você quiser assistir se, se prepare Errado. Tu não sabe nem né? minha. Entre. Então vamos lá. Quem é que vai colocar? Você. Quem é que vai Eu. Então vamos lá. Você tá preparado? Então vamos lá. Vou a venda. Gente, se é para chujar, vai ser para chujar. Olha o que que eu acho que eu vou colocar. Não, Isso daí mesmo. Gente, pode ficar bem aí. Vou pegar aqui rapidão. Não, não vou falar. Gente, cuidado. Ô, gente, eu acho que eu vou botar aqui, ó. Entendeu? Vou botar aqui. Vou botar aqui para chujar mesmo. Vou botar aqui pra chujar. Acho que tá bom, né, gente? Pra não chujar muito, né? A gente tem que tirar aqui ainda. Porque vai ser dinheiro, né? Então vamos lá. Eu não vou falar o que, que é. Venha. <risos> Venha pra cá, tá ao lado errado. Tire a venda. Pode escolher primeira cadeira eu ou a segunda. Não nada, segura aí a venda. Primeira ou segunda? A rosa ou a branca? Ah, não nada, gente. Pode ficar em pé. Pode ficar em pé. Não pode ficar sentado. Tá enxergando asco porque não tem. Porque não é, posso falar. É Vamos lá? Bom que não dá pra ver, gente. Eu acho que não dá pra ver não, né? Dá pra ver? Escolhe! Escolhe, escolhe, escolhe. escolhe. escolhe. escolhe. Nessa. Nessa? É. Tem certeza? Só então pode escorregar. Não tem nada. Olha o que tinha na segunda você, você viu? Acho que aqui ficou muito pequeno, né? Bora lá. Bora lá, gente. Para! Segunda rodada. Comigo, né? Vamos lá, gente. Agora é minha vez. Agora é a minha vez. De eu tô, tô... Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Não chega nada. Vem, vou, vem pode lá. vir, pode vir. pode vir. Não, pode vir. Vem. Né? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem, pode vir. do longe. Vem. Ai, meu Deus. Tá bom, tá bom aqui. Vem, mais ai, ai. Aí, fica bem. Gente, esse vídeo tá doido, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, porque eu tô... Oh. Pois é, boa. Oh. Não tem o que eu queria. Glória a Deus. pode tirar a venda. Meu Deus, tu é aqui? É. Então bora lá. Uhum. Pode escolher? Pode, pode, pode. Meu Deus, tu chegando. Tô chegando. Ah, Deus. Então vamos lá, Juntinha Verdes. Qual você escolhe? Gente, deixa nos comentários qual que você colocou. certeza, sim. Então, vai colega. Vai colega. Ah, meu deus. Treca <risos> <risos> <risos> <risos> Vamos lá. E o James limpando para terceira rodada, né, James? Vamos lá. Terceira rodada! James, venda, venda, venda. Socorro, eu não parar. <risos> venda. Cadê? Tu não se deu mal, né? Não. Meu Deus. Hum. Qual cadeira que você escolhe? Não sei. É, não. Hum. Você sabe o que eu queria? Hum. Que, gente, a gente só jogou água, sabão em pó é para gente escorregar, né? Que? Pode. A gente, sabe que, que colocar? colocar um trem muito, muito, muito, muito. muito. Pera aí Vou colocar isso aqui, tá, gente? Isso aqui é muito terrível James, se prepare Que isso aqui é terrível Terrível Tá bom? Se prepare James, olha pra baixo Isso Vou colocar aqui, tá, James? Tá bom? Vou colocar aqui Tá, ah, por quê? Hã? Aqui, ué Eu não vou falar Uma delas uma delas hum. Pode tirar a vida Uma delas tem coisa ruim Gente, vamos ver o que ele vai escolher né? Uma delas tem coisa ruim Uma coisa boa Pode escolher uma vez. Mergulha Vai Pode Escorregar. Não tem nada? escorregar. escorregar. escorregar. Cuidado para não passar. Não tem nada nas ruas? Tem sim. Tem água gelada! Você se deu mal, coloquei é. água gelada aí. É. Agora filmei o que eu quero escorregar também. Vai, gente, ó. Tá. Tamo. Agora eu deixo, eu deixa eu. De Ai, ali da eu quero escorregar. Nossa! Gente. Tamo, eu quero escorregar. Ah, não tá logo. Tá louco! levantar! Tá louco, Não, levantar, Tá Ah, não, James, ajeite seu irmão! Calma, de... É certo. tá escorregando, é velho! Eu penso do te levantar hein? Ó, ó! gente, eu cai, ó! Levantei! Vai. então! Ah! Meu Deus, cai! Me missão segura, ainda logo. Tá Nossa, vou escorregar com o celular. Tchau, vou escorregar com o celular. Ai, que vida! Tá amanhã a minha mão. Vem Ai, gente, não tem carne? Ficou machuquei agora, tá? Gente, é muito épico esse tapete. Se vocês deixar deixarem uns 20 likes, a gente pode trazer. Com o Ian, com com James comigo. Acho que yeah. vai ser irado, né? A gente mas Mas eu nem coloquei nada. Não, eu quero escorregar. Eu quero escorregar. Eu ah! Ai! Ai! Ai! Ai. Ai, tá Ai. quentinho Ai, o Ai. Eu vou ah. Agora vou Ah! Ai, Ah! Ah! Tá Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ai, tá vendo? Aqui ó, ó, chão duro. Ai. ai, ai, é muito duro, né, gente? Deixa o um like pra gente fazer. Ai, parte. Ai. Vamos, vamos logo, vamos logo, vamos logo. Vamos, vai na quarta rodada. Vamos, vamos. Ai, ai. ai. Vamos lá. Aí vem dando, gente. Tá bom, tá bom, tá bom. Fica aí. Eu vou buscar. Peraí, peraí, pera, que eu esqueci de pegar o balde. Já peguei o balde, enchi de barra, a água suja e já volto com vocês. Gente, ah, é <risos> fica aí, fica aí, fica aí. aí Ai, é tá vai baixo. que eu caio. Vou colocar a parte 2 da pra. Kelvin. Tira a venda, tira a venda Tá, tá, tá, tá, tá gravando Escolhe qual você quer Essa Ou essa Essa Tem certeza? Sim Vai em frente, vai em frente Deu, hein Pode Pode Nessa, água suja. Agora é sua vez. Gente, eu vou ajudar ele a sair. Ah, já conseguiu. Agora é sua vez e eu vou me vendar. James, venda! Pronto, gente, já tá tudo pronto. Vou colocar. Espere um pouco aí. Sabe o que eu vou colocar, James? Não vou falar que não vou falar. A gente, a visão que a gente tem Vem hey, James Coloca a venda na fazendinha Coloca a venda, coloca a venda, coloca a venda Gente, eu acho que eu vou colocar aqui, ó Tá bom, né? Vamos Vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar yeah. Vou pegar, vou pegar, vou pegar Vou pegar, yeah. vou pegar Se eu vou Vou pegar, vou pegar o beca o seu cozinho É seu natal Gente, eu vou colocar isso aqui, ó Acho que ficar bem bom Ficaria bem bom que Se eu colocasse isso aqui Então eu vou colocar isso Cuidado Vou colocar bem isso, sabe por quê, né, gente? Que é muito bom, eu acho, né? Jocar isso aqui Muito bom Vou colocar mais pra cá, ó, gente A gente vai ser top, vamos lá meu Deus, tá vazando. Pera aí, gente. Meu Deus, tá vazando. Não, não, meu Deus, o trem vai dar errado. Meu Deus, o trem tá vazando. Tá vazando. O trem tá vazando. O que tá vai dar certo? Espera tá aí. Espera aí. Pode tirar a venda. Você escolhe o quê? Qual que você, Qual que você escolhe? Qual que você escolhe? Qual você escolhe? Eu não admito isso. Você colocou aí nos dois. Coloquei não. É porque eu coloquei ali... Eu coloquei em um dos dois só pra fingir. Nenhum tem muito... Nenhum tem só um pra fingir, porque estava tava escorrendo. Vai ficar pra cá. E no meio, no meio. Horinha. Vamos a gente para a última rodada que é quem escorrega vem quem escorrega vem dado vamos lá Para a última rodada não tirar a cadeira não com a cadeira escorregar vem dado vamos lá, vamos lá gente. a gente vai arrumar com tranquilo aqui gente para gravar o escorrega vem dado tô arrumando aqui Tô carando, tô Agora vamos lá. Meu Deus. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Pode pode pode. Pode, pode, pode. pode ir. Pode, pode, pode Pode ir? Pode. Pode Pode ir? Não, pode, ir do... pode, ir? Pode, ir? pode, pode, pode, pode, vai, vai, vai. Tô com Meu pé bem aqui, ó. Hoje ainda a gente vai gravar outro vídeo, né, James? Não. Sim. De GTA. dia quantas horas? 4 h 51, gente. Mentira, é safada. Né? Ai, bateu bem o ferro. Passou não! Passou não! Passa! Passa! <risos> gente, ele nem passou, mas eu tava empurrando! <risos> Cadê? Então é que sou jeitinho! Uh! Tira ele pra você nas cadeiras pra gente encerrar o vídeo. Vai Deixa deixar aqui. Vem cá! A gente vai gravar outro vídeo, como sei, né? Gente, eu, tipo, eu vou ver com o James. Ai. Vem cá, James. Valeu logo. Então é isso, gente. Uh. espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o quê? O like. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. E é isso, gente. Um super e beijo. Tá e até o próximo vídeo. Deixa o um like para parte 2. Tchau, gente. Uh. Uh.